Posicione a ferragem no assento da cadeira, prestando atenção para a direção da regulagem. Use os parafusos maiores na frente e os menores atrás. Encaixe o pé na ferragem do assento e pronto! Sua cadeira está pronta para ser usada.